Olá, uh, it's me, Thaiso. Well. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho um story time para vocês. Não hora suposto ter um story time porque eu estava para incluir no vlog, mas... Quando filmei o story time, eu dei conta que o vídeo estava muito comprido, então decidi fazer um story time à parte. Eu vou falar sobre a minha experiência a trançar em Abidjan pela primeira vez. Eu andei a dizer no Instagram que eu não, não queria trançar aqui em Abidjan. Um dia eu acordei sem vontade de cuidar do cabelo e eu fiquei com duas escolhas, ou era cortar o cabelo ou era trançar. Eu decidi que era melhor trançar, isso tudo começou no dia 13 de agosto. Eu decidi que era melhor trançar o cabelo, então procurei na internet Nautilus Braids Abidjan e vi alguns salões Estou a passar pela página do Instagram. Eu mandei mensagem a uma senhora que podia trançar em casa, mas depois não deu certo porque ela não respondeu, então fui procurar num outro salão e encontrei uma outra página e a página tinha fotos. Mandei uma mensagem a perguntar sobre as tranças, gostavam e, e onde estava situado o salão. Fiz a reserva, eu avisei que o meu cabelo era crespo, que eu não queria esticar o cabelo e que eu queria usar postiço preto. A senhora concordou, disse também, tá não faz mal, nós também tratamos de cabelo crespo, tratamos de todo tipo de cabelo. Fiz já reserva para desde da manhã, porque eu queria sair, e eu tinha muitas coisas para fazer à tarde. Então lhe disse, olha, eu quero começar de manhã para poder sair mais cedo. Ela disse, tá bem. Ela também confirmou, ok, pode ir para o salão às 10 horas, Vamos, estaremos lá para te atender. Eu acordei às 8 para poder sair às 9 30, me preparei. Nós chegamos no bairro às 10 horas, mas ficamos um pouquinho perdidos no bairro, então chegamos no salão às 10 e, 10 e 20. Quando cheguei no salão, olhei pelo salão, né, dei um... Uma olhada, uma olhada, assim rápido e não, não achei nada muito estranho encontrei apenas uma senhora no salão cumprimentei e ela falou algumas coisinhas em francês e eu percebi o que ela estava a dizer praticamente ela perguntou qual, qual era as tranças e eu mostrei a conversa que eu tive com a chefe dela no instagram, eu expliquei que não sabia falar francês e ela depois perguntou qual era o postiço que eu queria. Ela disse: Eu quero o postiço preto. Ela disse: Tá bem, mostrou uma cadeira, sentei. e a senhora começou a tirar postiço e começou a cortar as pontas e a esticar o postiço. Enquanto a senhora fez isso, eu tirei os punhos, né preparei o cabelo, né? E eu estava a olhar pelo salão de novo, porque a primeira olhada foi algo muito rápido, eu olhei só assim, tipo, hmm, ok, you know? E depois eu sentei. Olhei de novo à minha direita. Estava uma mesinha, né? Uma daquelas mesinhas que onde guardam pentes, rolos, essas coisas assim. E yeah. tinha uma daquelas mesinhas ao meu lado e em cima tinha um pente amarelo que está mais para o castanho, assim nos dentes. E tinha cabelo, eu olhei para o cabelo, achei meio estranho encontrar aquele pente aí, né? Mas não pensei muito. Uma hora passa, sim, uma hora passa, estou, ainda estou sentada à espera que a senhora acabe de, de esticar o postiço. A senhora ficou aí sentada a esticar o postiço, e o cabelo estava tocando no chão, a senhora estava ficando um pouquinho distraída a assistir novela, porque tinha uma televisão assim, né, à frente de mim. Em cima. E ela ficou distraída a assistir novela, né? A novela, tipo, tava a lhe muito, porque ela tava a pentear, pentear, pentear, parava, pentear, pentear, pentear, assistia, depois continuava a pentear, pentear, pentear, e depois alguém liga, a senhora atende, fala, fala, fala, fala, depois deixa o telefone, começa a continuar a pentear. Quando assusto e olho para a hora, já são 11h30. Sim, significando que eu estava sentada por uma hora. A senhora depois pega todo o postiço e põe ao meu lado, naquela mesinha por cima do pente, o pente sujo. E aí é que olho para o postiço e fico do tipo... Eu olhei para o postiço e me sei que os meus olhos estavam a brincar comigo porque eu estava a ver um pouquinho de castanho. Castanho. Por que é que o postiço está castanho? Eu não sei falar francês, mas falei em inglês. I was like, this is brown. E depois eu sei dizer preto em, em em francês disse ce não é noir noar é para meu francês está bem bem poda bem bem poda não me estiguem, por favor não me estigem mas eu basicamente disse que isso não está preto e ela disse ah oui. o que eu entendi do que ela disse é que ela estava a dizer que ela escolheu castanho para ficar melhor com o meu cabelo eu fiquei confusa mas quem disse que eu quero castanho eu disse que eu queria preto e depois de ver a hora, eu disse, olha, vamos só usar esse postiço, porque eu já estava farta de ficar aí sentada, porque eu não gosto de sentar por muitas horas. Normalmente, quando tranço, demoro três horas a trançar. Depois de mostrar descontentamento com a cor do postiço, a senhora ainda me deu uma atitude e me disse que era melhor para o meu cabelo. Ela depois deixa o postiço ao meu lado, me olha e diz, eu estou a comer. E eu fico do tipo... tipo comer eu fiz a reserva um dia antes, a senhora já tinha que estar preparada para me receber com tudo feito algumas horinhas antes de eu chegar especialmente quando alguém faz uma reserva tudo tem que estar pronto ela disse, não, eu tenho que sair daqui a pouco Tipo, eu não posso ficar tanto tempo aqui no salão já estou aqui há uma hora só estavas a esticar por tiço e ainda queres ir comer eu disse ele mostrou mesmo descontentamento, deu um mixoxo, deu atitude, mas, mas depois foi pegar o pente. Aquele pente que eu estava dizendo no início, aquele pente sujo. Ela queria usar aquele pente sujo no meu cabelo. Eu disse, não, não, não, não, não, não, não, não. não. Assim que a senhora puxou o pente, eu disse não. E eu disse em inglês, the comb is dirty. Ela me olhou assim, do tipo, huh? Eu puxei o pente, lhe mostrei, lhe mostrei o cabelo e a sujeidade que tinha lá no pente. Lá foi lá, lavou o pente e voltou. Assim que voltou, pega já também o secador, pronta para esticar o meu cabelo. Eu também disse, não, eu não vou esticar o cabelo. E depois ela olhou para o meu cabelo, olhou para mim e depois começou a me dizer umas coisas. E eu disse, não, não, não, não. Ligou na chefe dela. Acho que ela estava a pensar que a chefe dela ia me dizer Ah, porque tu tens que esticar o cabelo Mas ela também não sabe que eu falei com a chefe dela um dia antes A dizer que eu não queria esticar o cabelo Não sei se o que eu disse Só sei que a chefe dela depois me mandou uma mensagem pelo Instagram Porque nosso primeiro contato foi através do Instagram E lá a chefe disse Oh, não quer esticar o cabelo eu disse, não, eu não quero esticar o cabelo O Meu cabelo é crespo sim Mas meu cabelo é muito leve Tipo muito leve, não vai precisar de esticar o cabelo, meu cabelo já estava esticado e já estava hidratado. Então praticamente o meu cabelo estava pronto para ser trançado. Assim que eu enviei a mensagem para a chefe dela, a chefe ligou para a senhora e dizer que não precisava de esticar o meu cabelo ou algo assim. Só sei que depois da de, de chefe desligar, a senhora que estava comigo, estava cheia de atitudes. Eu não sei porquê, até porque o meu cabelo estava bem leve, bem, bem, bem leve. Quando eu cheguei no, no salão, apenas tinha uma senhora, depois a outra senhora chegou. Assim que a outra senhora chegou... Não cumprimentou, não disse nada, também não me liguei muito. E depois as duas começaram a conversar. E a outra senhora estava a me olhar muito. Eu não falo francês, mas tenho noção a noção básica de quando estão a falar comigo ou estão a falar de mim. E eu dei conta que ela estava a falar de mim e estavam a rir. E a outra senhora estava a falar a dar-me xoxos e ela estava tipo a transar ao mesmo tempo, né? Aos poucos, porque as a senhora estava a tão devagar, tão, tão, tão devagar. E quando eu disse que não queria pegar postiço, a atitude da senhora, olha, estava a falar com a comadre dela. Eu já estava a ficar farta com os comportamentos da senhora. Então, como eu tinha o um Instagram da dona, eu decidi mandar uma mensagem para o Instagram da dona a perguntar quanto eram as tranças para confirmar o preço, porque nunca se sabe se as senhoras iam tentar levantar o preço ou algo assim. Porque quando eu cheguei no salão não tinha tabela de preço, então preferi confirmar com a dona. E eu aproveitei de dizer sobre o tratamento, ela disse que eu não estou a gostar do tratamento dela no salão. E uma coisa que me deixou muito, muito, sei lá, muito chocada e desconfortável foi o fato de ninguém estava a usar máscara. Eu era a única que estava a usar máscara, ninguém tinha gel desinfetante. Praticamente não estão a seguir as regras de biossegurança. E Eu levei coisas para comer Como eu sabia que o meu dia seria muito corrido Eu queria ter comida e não comprar coisas da rua Mas eu acabei por não tocar a água, não toquei nada que eu levei Porque eu não estava a me sentir confortável a comer no salão Se todo mundo estivesse a usar uma máscara eu ia me sentir mais desconfortável a tirar minha máscara e a comer, mas como ninguém estava ao usar, eu decidi que era melhor não. Depois de mandar mensagem à chefe, a chefe decidiu visitar o salão. As duas senhoras que estavam trabalhando no salão estavam a falar bem alto, mas assim que viram a chefe a chegar, calaram. Quando a chefe chegou, ninguém falou nada, nada, nada mesmo. Depois de ver essa reação, decidi que era melhor mandar uma mensagem à chefe a dizer que vamos conversar por mensagem. Porque eu estava com medo que, assim que a chefe fosse embora, as senhoras iam me tratar pior. Então, ela disse, olha, é melhor nós conversamos por mensagem. Depois, no fim de tudo, eu te falo exatamente tudo o que aconteceu. E a senhora começou já a me pedir desculpas. Ela ficou lá um pouquinho de tempo. Depois, foi. E quando a chefe foi, tudo voltou ao normal. A atitude começou de novo. A senhora estava a falar bem alto de novo. E eu estava me senti muito desconfortável. Chegou um momento que a senhora que estava a me trançar por vezes parava a assistir a novela eu eu tento lhe dizer, tipo, continua com as tranças. Porque ela ficava mesmo distraída a assistir a novela. E tinha momentos que eu estava a falar ao telefone com as minhas amigas porque eu estava muito aborrecida. E a senhora fazia questão mesmo de falar alto. Aí comecei a preparar já a mensagem que ia mandar para a chefe, porque eu já estava ficar mesmo muito farta. E eu enviei a mensagem, a chefe pediu desculpas pelo que aconteceu e disse que para continuar a lhe dizer o que se passa aí no salão dela, ela vai tentar resolver tudo e falar com as senhoras que trabalham lá. Quando eu olho para o relógio, já são 16 horas, eu cheguei às 10h20 e já eram 16 horas, e meu cabelo praticamente... espera Praticamente essa parte que estou a pegar não estava pronto. Isso não estava feito. Então só a parte de baixo do cabelo, essa parte aqui, é que estava feito. A dona liga para o salão a perguntar se eu já tinha acabado de trançar e a senhora disse não. E aí a senhora disse, oh, mas vocês estão onde assim tanto porque Isso eu percebi. E assim que a senhora desligou o telefone, né, acabou de falar com a chefe, deu um michoxo, começou a falar bem rápido em francês, a olhar para o meu cabelo e tipo, e yeah, não era algo positivo. Eu ignorei de novo. A última traça foi aqui. Não sei se conseguem ver, mas aqui está um pouquinho mais estranho do que outras partes. Assim que a senhora terminou a última trança, eu tirei o casaco. Já eram 19h20 quando terminei as tranças, então já estava farta. Imaginem só, fiquei das 10h20 até 19h20 no salão. Eu nunca na minha vida trancei até essas horas. Nunca. E eu já fiz tranças mais finas que essas tranças aqui. Mas nunca demorei tantas horas assim. Eu passei 9 horas no salão. 8 horas sentada a trançar. As minhas coisas saí e fui para casa. Porque eu já estava farta. Não queria mais que eu me tocasse. Eu estava a me sentir cansada. Irritada. Eu até nem filmei mais nesse dia. Porque eu fiquei esgotada. Eu cheguei para casa às 19h45. Se estivessem no meu lugar, o que é que fariam? Eu quero saber. Deixem lá nos comentários. You know. Essa foi o Story Time de hoje. Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar, partilhar com os amigos. Bye!